Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou jogar Valorant. Eu já tava querendo gravar esse vídeo há um tempo, deu eu jogando alguma coisa. Se vocês gostarem e quiserem mais vídeos de jogos, escrevam aí quais jogos vocês querem que eu jogue, tá? Com desafios para eu fazer um Valorant. Vamos lá, nessa! Uhum. Gente, lembrando que eu não sou profissional, tá? Eu comecei a jogar, eu acho que foi dia 18 de junho, se eu não me engano. Eu acho que foi dia 18 de junho. Vou colocar fonezinho aqui. Meu fone. Uhum. Já vou escolher Killjoy, porque é a minha preferida, por enquanto. Ah, escolheram Killjoy primeiro. Ah, então vou escolher a 6. A pessoa não escolheu um personagem. Dessa vez consegui pegar Killjoy. Relaxa, já tá tudo planejado. A chance de você conseguir matar as pessoas com a ult da Jet, sabe? É muito boa a ult dela. Então assim, ai gente, eu tô jogando pela primeira vez na frente de vocês. Estou com vergonha. Tudo só que não tem. E aí se virem por trás, a torreta já avisa. Ai, isso. Ó, oh, gente, quase matei. Eita, Nossa, gente, essa bombinha da Reis, quando vem no inimigo, me dá tanta raiva. E esse ah. bombinho aqui também. É uma chatice. Ah. Ai, tá tudo vindo. Boa vou raiz. morrer. Morreu. Que morreu. Ah. Matei. Um. Gente, eu tô com 25 de vida. O último jogador ah. vivo. Eu sabia, já. 25 de vida. Eu acho que eu vou tirar essa luva aqui, porque ele estilizando muito. Eu vou tirar. Vou ficar só com essa. Tá, ah, então. Como não tem dinheiro pra poder pegar a Ares, eu pego a Ghost, porque eu prefiro do que essas armas aqui, são ruins. Opa! Ai, ai, ai, linda, vou morrer. Morri, que deu ódio. Nossa, gente, eu odeio esse poder do Fênix é também quando vem do inimigo, cara. Me dá um ódio. Bora aqui, vamos comer aqui, Eu vou plantar aqui, ó. Planta, planta, planta. Vai que plantaram. Ai, boa! Tá tudo aqui, ó. Ah. Olha, já foi um. Ah, Ai, juntou um monte, Corre. Carrega, carrega. Nossa, veio pelas costas. Ah. não resistir. Boa, nossa, boa. Ai, eu acho que eu vou pedir a ares. Compra para mim? Obrigada. E daí? Isso, daí eu pego aqui o, os poderes. tá? Planta logo essa spike, pelo planta, amor de Deus. Planta, planta, quis. planta. Ah, finalmente, né, querida? Tomou a atitude de plantar essa spike aí, né? Porque tava difícil. Ai, mano, tem que tomar cuidado. Matei. Matei de novo. Tô de choque. Resta um inimigo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. A gente venceu, né, gente? Isso que importa. Isso. Olha lá ele lá Senhora Senhora Apareceu no final eu Tô sempre usando a minha ult eu vou jogar o trequinho tá pra... lá Restam 30 segundos Variável eliminada. Eu sei que estão um aqui um. ó Ó ó o de outro Eita nossa senhora Ai gente cadê? Sai daqui Sai daqui <risos> Será que eu uso a ult? A bomba já vai Cercada. Tchau. a pessoa tá ali na frente. Espera tentar desarmar, espera. Eita. Variável eliminada. Não, não, não. Você tá no avião? Ah, eu não tá muito barulho, cara. Não, mas só dá pra estar um pouquinho do avião. Avião? Eu não tô no avião. <risos> Parece que você tá, de tá de no que... avião. Ai gente, junta todo mundo em cima de mim Eu não sei o que esse povo tem Que fica juntando todo mundo em cima de mim Então lá ah. Nossa Que tá todo mundo aqui o ah, Peguei yeah. alguém, tomara Um já foi Gente, como é que eles não foram plantar B? São, são bem burrinhos, né? Uhul! Vencemos! Ok, gente, peguem o tubo de ensaio, valeu! Vamos colher amostra e dar o fora daqui. Gente, agora eu vou jogar mata-mata. Eu sou muito ruim em mata-mata, tá? Então já vou logo avisando. Já vou pegar Ares e a pistolinha aqui. Não começou ainda, tá? Aqui é o aquecimento, só pra gente se aquecer e pá. <risos> É todo mundo contra você, então é muita adrenalina. Oh, já tem gente. ali. eliminada. Ai, gente, que isso? Deixa eu ganhar aí, por favor. Oh, ter alguém atrás de mim. Já foi. Nossa, já matei esse carinha. Já matei aquele carinha umas três vezes. Aquele fênix ali. Eita, estão aqui atrás. Gente, como que não tem ninguém aqui? 10 pessoas no mapa, não tem ninguém aqui na árvore. Nossa. Variável eliminada. O homem já vai ganhar, gente. Pra quem não sabe, o homem é aquele personagem ali, tá? Aquele personagem ali. Super específica, né? Aquele personagem ali. O homem é aquele personagem ali, entendeu? Coisa azul. Que tá em primeiro lugar ali, 28. Viu, aquele que acabou de me matar é um homem, pra quem não sabe. Ah tá, venceu o cara. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, de jogos, comentem aí pra eu saber, deem bastante like. Compartilhem pra que eu saiba que vocês gostaram e mais vídeos, assim, de jogos e tal. E comente aí. É, pode ser qualquer jogo que você quer que eu jogue. O like aí que me ajuda muito a sua inscrição. Muito obrigada. Ai. Muito obrigada por cada inscrito, por cada visualização, cada compartilhamento, cada like. Eu sou muito grata a todos vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, tá aí na descrição do vídeo que me ajuda muito também. E vocês acompanham mais a minha vida e tal. Então é isso, gente. Então é isso. Gente. Então é isso. Gente. O inscrito tá aqui, ó. Um beijo e tchau.